Olá pessoal, venho aqui divulgar a jornada Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Ela tem por objetivo nos provocar a uma releitura das obras Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, por meio do nosso grande interlocutor intelectual Moacir Gadotti, em um contexto nacional e internacional que a ordem está sendo colocada em discussão, né? revisitar as ideias pedagógicas é poder trazer contribuições para este novo momento. Né? Um novo momento que exigirá de nós novas ideias, novas reflexões e realmente novos posicionamentos em relação à ordem societária. Então, participe, se inscreva. Vamos lá.